Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do quiz. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. Para participar é muito simples. Basta você né, Basta você seguir. Né? Siga-nos nas nossas redes sociais. É muito simples. Siga-nos nas nossas redes sociais. Porque é lá que nós publicamos... O quiz MPP. Como é que funciona? Né? Falando aqui rapidamente. Toda segunda e quarta, se liga, segunda e quarta, nós publicamos uma questão nas nossas redes sociais. Geralmente é uma questão, né, um assunto né? muito recorrente, que geralmente cai em concurso. Né? O assunto, por exemplo, desse quiz é tabela verdade. Eu não preciso nem falar para você que esse tema, né? que esse assunto cai em prova... Né? E é muito recorrente aí em diversos concursos. Então, tabela tá, verdade é um assunto né, quentíssimo. Então, toda semana é isso. Né? A gente coloca lá um tema, um assunto quente, que com certeza vai ajudar aí na sua preparação. Então, não deixe de participar do Quiz MPP. E para você que ficar até o final dessa correção, eu tenho uma surpresa. Você conhece o curso Matemática Turbinada 2.0? Sim ou não? Coloca aí no chat. Sim ou não? Você conhece? Então, se liga na parada, fique até o final, que eu tenho uma notícia quente para você. Legal? Agora, família, vamos lá. Caneta e papel na mão e simbora. Correção do Quiz MPP. Vamos lá. Primeira coisa que o aluno tem que fazer na questão. Primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso...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 Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, vamos lá, família linda. Começando aqui o pagode. Se P, Q e R são proposições simples, tais que P e Q são verdadeiras e R é falsa, então, o valor lógico da proposição tal, tal, tal é... Então, analisando aqui a questão, interpretando a questão através do método dos 50 ficou muito claro para gente que é um probleminha, né? Que essa questão é um probleminha de tabela verdade. Aí a pergunta, né? O que, que você já está se perguntando aí? Pô, Marcão, como é que você sabe? Né? Pô, é fácil? Pô, tô vendado aqui, cara. Como é que você sabe né, que a questão... É de tabela verdade, ó Palavra chave, ó Valor lógico Então sempre que o probleminha é perguntar do valor lógico Cara, a questão é de tabela verdade, ó Credenciou, pá Tabela verdade Então aqui eu já tenho meio caminho andado ó. Por isso que o nome é método dos 50 eu já tenho 50% da questão né? Eu já sei que é de tabela verdade Já sei que o assunto é tabela verdade Legal Interpretou, resolve. Marcão, para resolver. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. O que, que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto os nossos alunos praticarem aí a segunda técnica, ó, é um processo. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Cara, não tem como. Vai entrar na tua cabeça. Então para resolver esse tipo de problema, probleminha, segunda técnica. Qual é a forma correta de se resolver esse probleminha? pô Marcão, tem que saber a tabuada. você tem que saber a tabuada do ou e do sem então você só consegue fazer se você dominar a tabuada do ou que é o vizinho e a tabuada do sem então. Que é a setinha. Então você precisa saber, para resolver essa questão, a tabuada do OU e do C, então. Legal. Agora é só executar a missão. Eu já sei o que tem que fazer. Tem que saber a tabuada do OU, que é o vizinho, e a tabuada do C, então, que é a setinha. Agora é só colocar em prática. Vamos lá aqui a proposição. Ó. Proposição é essa daqui. Ó. Negação de P ou que setinha. Então, não r Ele quer o resultado disso aqui. Ó. Aí, vamos lá. Tabuada. Tabuada do ou. O que, que diz a tabuada do ou? Ó? O ou é o que está dentro do parênteses. Tabuada do ou tudo f da f caso contrário da v tabuada do c então ó da setinha v com f da f caso contrário da v então você precisa lembrar disso é isso que tem que estar tá na tua cabeça. Né? Tabuada do ou e tabuada do sem então. Vamos lá. Agora, executando a missão, dando um fatality aqui. Ó. O P e o Q são verdadeiros. Então, vou resolver aqui o parênteses. Né? É uma conta que você está fazendo. O P é verdadeiro. Então, a negação do P... ó, esse tracinho aqui representa a negação. A negação do P só pode ser falsa. Negar é inverter. Então, se o P é verdadeiro, a negação é o contrário. Só pode ser falsa. O q é falso? Aí, vamos lá. Tabuada do ou. Aí você tem que lembrar. É uma conta. Falso com falso no ou... Vai dar qual resultado? Falso com... Falso não, né? Falso com verdadeiro. Olha o inimigo agindo. O que é verdadeiro? Isso é para ver se você está prestando atenção. Ah, marca... tá berrando aí, calma. Foi um ato falho. Na verdade, é para ver se você está prestando atenção. <risos> não, errei mesmo. Vamos lá. Voltando aqui. Ó, tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Ó, falso com verdadeiro no ou falso com verdadeiro no ou vai dar verdadeiro. Por que que vai dar verdadeiro? Porque só dá falso se tudo for falso. Agora eu vou pegar esse resultado e vou jogar com a negação do R. Ó, o R é falso. Então a negação do R é o contrário, é verdadeira. Aí eu já vou olhar a tabuada do 100, então. O que, que diz a tabuada do C, então? Vera Fischer é falsa. Caso contrário, verdadeiro. Então, só dá falso na Vera Fischer. Aí eu vou analisar aqui. Ó. Apareceu a Vera Fischer? Não, não apareceu a Vera Fischer. Então, o resultado só pode ser o quê, Marcão? Verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro. No 100, então, vai dar verdadeiro. Por que, que vai dar verdadeiro? Porque não apareceu o V com F. Só dá falso V com F. Legal? Então, olhando aqui, gabarito, letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Pô, Marcão, queria aprender mais. Queria pô, conhecer esse método a fundo. por realmente eu queria aprender com o método MPP. Então, se liga na parada, ó dia 27 do 10 tá, sem ser essa quinta-feira, agora outra, vamos abrir as matrículas para o nosso curso matemática turbinada 2.0 é a Black Friday antecipada, é um desconto Mandar logo o papo reto, é um desconto insano, tá se você vai fazer Algum concurso que caia, né? Raciocínio lógico, matemática ou matemática financeira. A turbinada atende e você não tem noção do desconto que daremos nesse curso. Legal, já estou dando um spoiler do que vai acontecer, mas para você comprar esse curso com essas condições, você tem que entrar para o grupo do WhatsApp, porque a venda será no grupo do WhatsApp. Então, tá aí a oportunidade que você tanto esperava para estudar com a gente. Black Friday antecipada do nosso curso Matemática Turbinada 2.0. Legal? Vou mostrar aqui para você o que nós oferecemos nesse curso, para você entender que realmente o curso é diferenciado. E esse curso vai te levar para um outro patamar. Legal? Vou mostrar aqui o curso para você por dentro, para você sentir a parada. Ó, tá aqui o nosso curso. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Ó. Começa aqui. Ó. Vídeo de introdução ao curso. É importante que você, quando comprar o curso, comece por aqui. porque É aqui que nós vamos começar o nosso bate-papo. Porque aqui nós damos várias ideias de como estudar aqui no curso, como funciona o curso. Falamos novamente do método MPP, ou seja, damos aqui várias dicas de estudos para você. E além disso, é, aqui abaixo desse vídeo né, tem uma pesquisa. É muito importante que você responda essa pesquisa para a gente estar tá sempre aqui melhorando. Né? Porque mediante que você coloca ali, a gente está sempre melhorando o curso para você. E lá no final do vídeo é a melhor parte, ó. vou até tirar aqui a minha colinha, é a melhor parte, porque é aqui que nós vamos montar para você uma rota de estudos personalizada. É isso aí, aluno do curso Matemática Turbinada 2.0 né, tem esse lance, nós montamos para você uma rota de estudos personalizada. Legal? Como é que funciona? Vamos lá, você vai fazer o concurso do INSS, um exemplo, né? Aí você vai colocar aqui, ó, concurso do INSS. Aí você vai escrever aqui, ó, solicito a minha rota de estudos para... O concurso do INSS. Acabou. Aí você vai anexar aqui, ó, escolher arquivos. Ó. Você vai anexar aqui o seu edital e vai enviar aqui para a gente. Aí vai aparecer essa mensagem. O seu e-mail foi enviado com sucesso. Aí vamos validar lá o seu e-mail. Vamos criar essa rota de estudos para você. E vamos te enviar. Só com o que você tem que estudar certinho ali, para você não perder tempo. Ah, Marcão, saiu o concurso da prefeitura aqui né, do meu município tal. Tá? Você vai mandar para a gente o edital e a gente vai montar para você uma rota de estudos personalizada. Beleza? Então aqui você não está sozinho. Ainda tem esse bônus aí, que é aluno da turbinada tem acesso à rota de estudos personalizada. Olha que legal. Vamos lá. Agora falando um pouco do curso, né? do que nós oferecemos no curso. Vamos lá. Ó, você tem um curso de matemática básica para relembrar toda aquela matemática da tia teteca que te trava <risos> né? nos dias de hoje, que faz você detestar a matemática. O problema não está aqui na frente, está lá atrás. Então, a gente veio para resgatar isso, né? para acabar, né? na verdade, com isso, com esse trauma que você tem da matemática básica, aquela é matemática lá, né? Adição, subtração, né? Tá aqui, ó. Números decimais, ó lá. Conjuntos numéricos, expressões numéricas, números primos. Então frações, dízimos. Então todo aquele blá blá blá que você esqueceu, a gente vai resgatar aqui nesse módulo. Tá legal? E como é que funcionam as aulas? Tá? É só você clicar. tá aqui a aula. Abaixo tem o material, tranquilão, tem o material. E lá no final, o mais importante, ó, o suporte tira a dúvida do aluno. Toda aula você tem acesso ao suporte. Aí você vai colocar aqui, ó assunto, adição, subtração. Vai escrever aqui a sua dúvida e vai enviar. Acabou. E vai enviar. Um abraço. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Vamos identificar e vamos responder. E é assim para todas as aulas. Tá? Ó, vou entrar aqui em outra disciplina para você ver. Ó, matemática. tá aqui o um curso de matemática. Você vai entrar aqui. Ó, vou entrar aleatório. Porcentagem. Vai estar tá aqui a aula de porcentagem para você assistir. Material. E lá no final, ó, o suporte. Você não está sozinho. Além disso, além disso, tem um chat dentro da plataforma. Tá? Se der ruim alguma coisa, você ainda pode né, falar aqui no chat com a Carol, que ela vai te ajudar da melhor maneira possível. Não é dúvida, tá legal? Não é para você enviar dúvida para a Carol de questão. <risos> é caso você esqueceu lá sua senha, alguma coisa. Você vai vir para ela, que ela vai estar tá aqui também para te ajudar. Então, cara, para onde você olhar, nós estamos ali juntinho com você. Legal? Aqui, ó, curso de raciocínio lógico, como eu falei, né, completaço. Curso de matemática financeira também completaço. E o legal né da parada, temos aqui um curso de matemática e raciocínio lógico para o SESP, que é o SEBRASP, e dois cursos de exercícios do CESP, né do SEBRASP. Então, cara, tá aqui completão e, como eu falei, é um desconto insano. Ah, Marcão, quero comprar. Só dia 27. Então, garanta já a sua vaga. Tá legal? Porque dia 27 é o grande dia. Tem que entrar o grupo do WhatsApp. Se quiser trocar uma ideia comigo, vai lá no meu Instagram. Troca o like e siga de volta. Tá ali, ó, Marcão MPP. quiser bater um papo comigo, será um prazer. Então vai lá, me adiciona e siga-me, né? Na minha rede social. E vamos juntos nessa caminhada. Legal? Atendendo a pedidos. Vamos lançar mais uma turma esse ano. A turbinada 2.0. Beleza? Então, tá aí, recado dado. Entra no grupo e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso. Insista, persista e não desista. Matemática é o que, para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.